Você não pensa em fazer um jogo, Sabit? Acho que. Mano, eu tenho boas ideias. ideias, alguém fala aí, o pessoal fala isso, mas eu não jeito. tenho, eu tenho vergonha. Eu não vou chamar o Golart, mano! <risos> <risos> Caralho, <risos> chato! <risos> Imagina um World <risos> game que o assassino invade realmente a sua casa.